Eu vou te falar, inclusive, que, que para a empresa funcionar, tem todo tipo de empresa, mas eu, por exemplo, não acredito em home office para empresa... Eu bebi tá outra água aqui, eu bebi água dele. Aí você tá vai lá. falar comigo, você está errado, cara, você não acredita em... Você não acredita em home office, tal, ouvindo a televisão ontem, 40% das pessoas não querem voltar para o trabalho, não quer voltar porque não quer trabalhar. Mas, porque a empresa eu... para funcionar, tem que estar ali a todo mundo com a época funciona. de, de pandemia é. de home office? É. Puta. Todo mundo em casa, né? Ah. Quando começou mesmo brabo. Sim. É com um brother, amiga, amigo e tal. Mano, é outra história. O cara ah. não tá focado. Não tá nenhum. focado. Ele levanta, ele vai dar uma cagada, ele vai na é cozinha. Né? Ele <risos> joga um videogame ele... ah. e deixa o computador isso. ligado. Bola, e outra coisa, cara. Não você fica. precisa estar sintonizado. Você pode até trabalhar. mas é você vai mas vender você... um bilhão Ex por um mês? mês? Conversando com os outros no telefone. O pódio Home Office é que teve que ter por cada um. Tá no pandemia, barco. Como é que não... tá no barco fechando o um bilhão? Ah. E foi do caralho. Ah. Eu, eu lembro que eu tive um problema, eu não lembro com quem que foi, liguei pro call center. E liguei pro call center, oh, tudo bem, eu comprei errado, eu precisava saber a mulher, pois não, seu CPF e tal, me atendendo super bem. E eu lá falando, calma, daqui a pouco, pac, pac, me um puta galo cantando. Ah, isso aí. Eu falei, cara, que porra tem um galo cantando? Ela tava na casa dela, irmão. É. Atendendo de, de, de call não, mas center. Isso aí não foi... tava no call center. Não, mas isso aí foi é, desespero porque não podia estar tá aglomerado. Sim, é, mas sim, agora sim, o povo não quer voltar não, viu? Mas tô dizendo... O não voltar. voltar não, o galo, o galo, o galo cantando. Voltar? Ah, velho. mas as empresas têm que adaptar. E vai ter que adaptar isso. E, e, e sem contar que também a empresa gostou pra caralho. Ah! Era... É... Economizou. Andares que era empresa, tudo vazio é, Mas a empresa vai bater o bumbo filho, Se é. não tiver junto Teve empresa que devolveu é. dois, três andares De prédio aí, não paga mais aluguel Resolveu as coisinhas E deixou a turma